Fala pessoal, aqui é o professor Rodrigo e vamos falar sobre progressão geométrica, tá bom? Vamos falar sobre o termo geral e alguns exemplos. Então acompanha aí comigo. Vamos começar pelo conceito aqui de progressão geométrica. Ele é bem simples e é fácil de a gente pensar nessa sequência chamada PG, ou progressão geométrica uma PG é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é obtido multiplicando-se o anterior por uma constante Q, chamada razão da PG. Lembrando que na razão da PA, esse valor, essa constante, era somada ao termo anterior para gerar o seguinte, aqui essa, essa constante, a razão, é multiplicada pelo termo anterior. Vou fazer uns Rabiscos mostrar rapidinho alguns exemplos de PG, pensando o seguinte, ó, pegando o primeiro termo de uma PG, supondo 2, e a razão dela, digamos que ela seja 3. Então, desta forma, o segundo termo, 2 vezes 3, 6. O próximo termo, 3 vezes 6, 18. E aí segue. Veja que o crescimento da PG é diferente do crescimento da PA, né? A PA vai crescendo de forma linear, como uma escada. A PG já é um pouco diferente. Agora 3 vezes 18, pior. E assim por diante. Okay? Esta é uma PG. Então, fácil de verificar a PA, a gente subtrai um termo do seu anterior um termo e seu anterior, e se esse número é constante, nós constatamos que é uma PA. Para verificar se é uma PG, então nós vamos dividir um termo pelo seu antecessor. O resultado é esse quociente, por isso que, esse quociente tem que ser sempre o mesmo. 18 por 6, 3. 6 dividido por 2, 3. Ok. Então, uh, vamos para algumas questões importantes. Então, como que pode ser essa... PG, quando a razão dela for 1, nós temos uma PG constante, sempre fazendo um paralelo com a PA. A PA, para que ela fosse constante, a razão teria que ser zero. Aqui, para a PG ser constante, é quando a razão é 1. O primeiro termo vezes 1 vai dar ele mesmo, e assim por diante. Por isso, constante, razão, 1. Okay? A PG estacionária, ela leva esse nome, é quando o, a, o primeiro termo é diferente de zero. E o segundo, e o seguinte, porque se, lembrando, se o A1 for igual a zero e o seguinte zero, ela vai ser constante, ela não vai ser a estacionária. É um ter, o primeiro termo diferente de zero, a razão vale zero, e aí ela transforma o primeiro termo em zero, e depois ele se mantém estacionário, tá? por isso esse nome. E depois a PG pode ser oscilante quando, então, A1 diferente de zero, e a razão é. Menor que zero, ou seja, negativa E aí, o que acontece? Eu vou ter um número a partir da razão E quando a gente multiplica por um número negativo Então a gente troca o sinal, né? Neste caso, razão menos 5 Vai ficar 2 vezes menos 5, menos 10 Que é menor do que 2 Multiplicando por menos 5 novamente o Sinal negativo com negativo fica positivo 5 vezes 10, 50 50 é maior do que menos 10 Aí agora novamente eu multiplico por 5, por menos 5, vai dar negativo e 200, menos 250, ó. Então menos 10 é menor que 2, uma 50 é maior. Depois volta a gerar um número menor, então ela fica oscilando, tá? Por isso levando esse nome, umas características. Além disso aí ela pode ser crescente ou decrescente. Aqui eu quero chamar a atenção para algumas situações, então, quando o A1 for maior que zero, positivo, e a razão for maior que zero, ou uh, o A1 for menor que zero e a razão for um número entre 1 e zero, essa, essa PG vai ser crescente. Em primeiro lugar, então, eu tenho o primeiro termo positivo, e a razão não importa o um número que eu vou multiplicar, se ela é positiva, ela vai sempre crescer. Por outro lado, ela pode, a razão pode ser negativa e também pode ser crescente, mesmo assim ela pode ser crescente. Esse vai acontecer quando a razão for entre 1 e 0. Veja nesse exemplo aqui, que é bem interessante. Eu tenho uma PG com o primeiro termo igual a menos 4. E a razão é um meio, então menos 4 vezes 1 meio dá menos 2. Menos 2 é maior que menos 4. E assim sucessivamente. Em módulo esse número vai reduzindo pela metade, mas como ele é negativo, então ele está se aproximando de zero. Vai reduzindo cada vez mais, Vai em módulo vai reduzindo, chegando próximo a zero, mas como ele é negativo, então significa que ela está aumentando. Então, portanto, crescente. E aí o inverso, para que ela seja decrescente, eu posso ter uma, o primeiro termo positivo e a razão entre 1 um e 0, tá? Maior que 1, um, menor, uh, menor que 0. Ou... Acho que está trocado aqui. Está trocado aqui. É, hum, a razão é maior que zero, menor que um. E aqui também. Maior que zero, menor que um. Tá? Todo, assim como o próprio meio é um número maior que zero e menor que um. Então, só corrijam para quem está anotando aí. ajustar aqui no material que eu preparei. E aqui é a mesma coisa maior que zero, menor que um, aqui está errado. Tá. Então, ou o primeiro termo negativo e a razão um número maior que zero. Certamente essa, ela vai ser decrescente. Se eu for aumentar, na verdade. Ok, segue. Vamos para um exemplo. Então, primeiro termo. Negativo, o primeiro termo, menos 3, a razão é 3, então, 3 vezes menos 3, menos 9, e menos 9 é menor que menos 3, menos 27 é menor que menos 9, então, decrescente. Tá? Vamos agora para o termo geral, uma das relações mais importantes aqui. O termo geral de uma PG é bem fácil da gente deduzir, chegar nele, é só pensar pela própria definição. O primeiro termo é A1, ok? Mas vamos pensar a partir do segundo. O segundo termo é A1 vezes a razão. O terceiro termo é A1 vezes duas razões, certo? O quarto termo é A1 vezes, ou duas razões não, é A1 vezes a razão vezes a razão, por isso, portanto, que é o quadrado. O A4 é A1 vezes a razão vezes a razão vezes a razão na 3. Ou seja, se observarmos aqui um enésimo termo, eu posso escrever em função do a1 vezes a razão elevado na n 1, ó. Veja aqui, o a2 é q na 1. O a3 é q na 2. O a4 que na 3, o an é q na 1, n 1. Certo? Então assim obtemos o termo geral está aqui em destaque a ah, um vezes que é na n menos com n pertencente aos naturais com asterisco ou seja que não pode ser zero tá ah, então aqui eu só uma observação que a fórmula é a lei de formação de uma função em que n é um número de termos da PG até o termo AN. Aqui vamos para uns exercícios. Eu deixei já resolvido para a gente ter um pouquinho mais rápido. Então, determinar o oitavo termo da PG. Menos 3, 18, menos 108. E cara, a gente já percebe que é uma PG oscilante, então essa razão deve ser negativa. Só uma análise preliminar, tá? Então, no termo geral... Uh, eu quero saber, então, quem é o A8, né? Eu quero saber o oitavo termo. Para isso, precisamos descobrir a razão, tá? Então, para encontrar a razão, eu vou usar, então, a fórmula do termo geral mesmo. Vou só escrever aqui. vai se substituir direto, né? O enésimo termo vai ser o a1 que é menos 3. Ah, claro, a razão eu vou dividir 18 por menos 3 <coughs> é igual a menos 6. Tá? Então chegamos na razão, então vezes menos 6 elevado na. Como eu quero o oitavo termo, então elevado na 7. Menos 3 vezes menos 6 na 7. Então aqui primeiro, prioridade, primeiro elevo na potência 7, depois multiplico por menos 3 e vou obter esse valorzinho aqui, 839808 simples assim, por aplicação da fórmula. Eu não preciso ficar testando, se no problema não falasse em PG eu teria que avaliar e ver se isso aqui não é uma PA, ver se é uma PG de fato, então eu teria que testar os dois dividir dividi só 18 por menos 3 e já é o suficiente. Não preciso testar esse porque eu já afirmei que é uma... Ok? Vamos para o próximo. Determinar a razão de uma PG não oscilante. Eu já afirmei que uh, essa razão não é oscilante, então não é negativa. E eu foi me dado essa seguinte informação. A mais 3... A3 mais A6 é 169. E A5 mais A8, é 144. Dado somas desses termos. Uh, vamos então obter o próprio A1 em função da razão Q. Olha o que a gente fez aqui. Então, o A3 mais A6 é igual a 169. Mas eu posso escrever tudo isso em função de A1 e razão o A3 é A1 vezes Q na 2. O A3 é A1 vezes Q na 2. E o A6 é A1 vezes Q na 5. Então eu reescrevi a mesma soma, porém em função de A1 e Q na 2. Vou ficar com, continuar com duas incógnitas. E aí, qual foi o ganho? Ainda nenhum, mas eu faço esse mesmo processo com esse aqui. A cinco, a tá, essa aqui foi trabalhada essa equação e chegamos e uh, um ah, tá, colocamos em evidência isto tá, e chegamos isolando a um. É igual a 169 sobre Q2 mais Q na 5. Só ficou um pouquinho eu vou só escrever aqui melhor que ele ficou separado na linha. Então o A1 é igual a 169 sobre Q na 2 mais Q na 5, para deixar em destaque. E reservamos essa equação. E Vamos fazer o mesmo processo com a 5 e A8. Tá? A5 nada mais é do que a 1 vezes Q na 4. E A8 é A1 Vezes Q na 7 tá? Escrevemos, colocamos em evidência E aí chegamos que A1 É igual a 144 Sobre Q2 vezes Q na 2 mais Q na 5 Então a gente tem essa equação aqui e essa aqui. Então substituímos uma na outra. Ou, vamos fazer isto igual a isto e vamos fazer, ficar com uma única equação, uma única incógnita. <risos> Veja só, então igualando as duas, vamos ter esse, essa estrutura aqui. Então basicamente isso aqui é uma, é uma equação exponencial, tem que manipular ela. Esta. consegue simplificar muitas coisas aqui né? trabalhando essa equação a gente vai chegar no Q² igual a 144 sobre 169 o que, o que foi feito aqui? para terem uma ideia a gente multiplicou meios por extremos então ficou 144 sobre 169 e esse termo aqui ficou tudo aqui em cima e aqui a gente faz a, a distributiva ah, não perdão inclusive simplifica na verdade este que é na 2 mais que é na 5 2 é mais que é na 5 fica o que é o quadrado como essa fração extraindo a, a, a raiz de ambos 14469 a raiz quadrada é 12 e 13 respectivamente então nós temos como solução para razão 12 13 avos e menos 12. 13 Porém, como lá falava que ela não era oscilante, então a resposta é apenas 12/13. Fechou? E mais uma determinar três números em PG de modo que a soma deles seja 333 e o produto 27.000. Então a soma desses três números então, a, a, vamos escrever a estrutura normal de três termos que estão em PG. Eu vou só repetir o que está aqui. Então, pegando o elemento central, supondo ele X, o elemento seguinte é X vezes a razão. O elemento anterior, o seu antecessor, é X sobre a razão, se eles estão em PG. Então, tem três números que devem obedecer essa regrinha. <coughs> A soma deles é 333 conforme trabalhando aqui, fazendo MMC, reorganizando, nós vamos chegar a isso aqui. X vezes q² quadrado mais X vezes Q mais X é essa equaçãozinha aqui. É a equação 1 e reservamos. E aí vamos pegar a outra equação que vai ser montada um pouco diferente. Eu sei que o produto. Desses três termos é 27 mil. Então, x sobre q vezes x vezes x vezes q 27.000. E mil. Reorganizando aqui, nós temos que x ao cubo simplifica q com q é igual a raiz cúbica de 27 mil. Opa, aí, nós ganhamos de presente aqui. Ó. 27 mil ao cubo é 30. Então, já encontramos o valor de x. Podemos substituir na seguinte, na outra página. Substituímos na equação anterior em X e vamos ter uma equaçãozinha de segundo grau em Q. 30, que é o quadrado, menos 303Q mais 30 igual a zero. Resolvendo essa equação, a gente vai obter dois valores possíveis para a razão. Um décimo e 10. E aí, como pede essa progressão geométrica, a gente vai ter que supor as duas situações. Se a razão for... Um décimo, então se x vale 30, então o anterior é 300 e o seguinte 3. Agora, para a razão, um décimo, tá? Para a razão 10, supondo o do meio 30, então o anterior vai ser 3 e o seguinte 300. Pronto, resolvido. Mais um exemplo, interpolar três termos entre... 2 terços e 27, 128 avos, para que a sequência seja uma PG. Então, dei dois extremos e quero interpolar termos aí para que seja uma PG. A gente já fez isso com PA, fazer agora com a PG. Veja o seguinte então, lembrando, eu quero interpolar três meios aqui, ó. o 2 terços vai ser o A1, o 27, 128 avos vai ser o A5. Já que aqui dentro tem que ter três termos, então três mais os dois extremos, cinco. Então a PG obtida contém cinco termos, sendo o A1, dois terços, o A5, 27, 128 avos, e vamos usar para N, 5 Então substituindo na fórmula, a gente vai obter, vai encontrar a razão, tá? É pura substituição em função do A5, A1. 5, igual A1, a razão que vamos descobrir, e aí como N é 5, 5 menos, 4, 5 menos 1, 4. Aqui dá para fazer meios por extremos, né, 27 vezes 3, ou 2 vezes 128, extraindo a raiz quarta, né, a gente vai chegar em menos 3 quartos ou mais 3 quartos. Ah, e aí para extrapolar esses meios eu tenho duas PGs possíveis, tá? Então o 2 terços, se a progressão for, se a razão for menos 3 quartos, ela vai ficar assim, 2 terços, menos 1 um meio, 3 oitavos, menos 9,27 e por fim fecha em 27,128. Os valores vão ser os mesmos, a diferença é que essa, para essa situação aqui ela vai ser oscilante. E para esta situação aqui... Ela vai ser decrescente. Veja que o... Tudo errado. Agora sim. Veja que o primeiro termo é positivo e a razão é um número, um número entre 0 e 1. Um. Então, portanto, ela é decrescente. Podem até verificar. Cada um desses números ela está reduzindo fazer essa análise rápida. E vamos aqui para a última, vamos pegar um exemplo prático, tá? diz assim e a produção anual de uma empresa cresceu em PG, de 2002 a 2005, faz tempo né, determinar qual foi a produção nos anos 2003 e 2004, sabendo que em 2002 a produção foi 690 unidades e em 2005 de 18.630. Então eu tenho, foi uh, dado, os extremos, novamente, ela basicamente ela é uma interpolação também de termos, né? Eu sei que elas estão em PG, uh, então vamos, ó, é um problema de interpolação, semelhante que a gente já fez, a questão é que ele é mais prático. Então temos os extremos 690 e 18630, Encontramos a razão, substituindo na fórmula. A e N são, de 2002 a 2005, são... Hum, ah, tá, são quatro termos, tá? Então, portanto... Substituindo aqui, bom, a gente vai obter isso aqui. Aqui é a estrutura da fórmula, então... 18.630 que é o meu A4 690 que é o A1 a razão nós queremos descobrir e o número de termos é 4 4 menos 1, 3 resolvendo aqui, chegamos à razão 3, então ela triplica a cada ano, então basta multiplicar cada termo a partir de 690 por 3 e vamos descobrir o seguinte e depois novamente tá bom pessoal? Então, valeu! Dúvidas, mandem aí nos comentários, perguntem à vontade, tá bom? Espero ter ajudado, até mais!